A caminho de um dia no parque, estamos com a lindinha, o Lito, e eu. O dia tá lindo. A gente ia na semana passada, mas tava chovendo muito. No Agora Estamos indo Conhecer o parque Um tiquinho mais distante De onde a gente mora Mas ainda é perto de carro tudo é perto, né? Aqui embaixo Essa é a 595? Sim. Aquela lá é a 84 E nós vamos entrar a 595 Aqui as ruas tem número e as estradas também A 595 é paralela a 95? Não, perpendicular Vai de onde para onde? Ele sai da praia perto da praia e vai até... Até onde se junta Sim. com a que vai ir para Nápoles? 75. 75. Então, quando a gente estiver chegando no parque. Localizado na cidade de Dave, Long Key Natural Area é um dos recursos mais arqueológicos, históricos e ecológicos do condado de Broward, onde moramos. Tem mais ou menos 151 hectares de rede de carvalhos e zonas úmidas. É um paraíso para a vida selvagem, como vários pássaros, répteis e anfíbios, mamíferos, borboletas e insetos... É uma reserva para diversas comunidades de plantas nativas e o centro de visitantes está aberto diariamente das 9 às 17 horas, com amplo estacionamento e entrada gratuita. E para você que ainda não nos conhece, somos um casal, um uruguaio e uma brasileira, mostrando os Estados Unidos, descobrindo lugares curiosos, museus, parques e logo, logo nossas viagens serão no nosso motorhome, lindinha. Inscreva-se se você gostar do nosso canal, nos ajude a chegar em mil inscritos, essa é a nossa meta. Dê um like, não deixe de comentar o que pensa, o YouTube acha que isso é muito importante, e nós também. E nos siga no Facebook e Instagram. Essa é a casa da borboleta, o Butterfly House. Não tenho informação do porquê chama assim e nem quando foi construída, mas é linda. Um ótimo local para relaxar e meditar. Talvez do nome é a semelhança do seu órgão de captura de néctar das flores com o formato desse prédio. Mas o que mais me surpreendeu é que o parque tem, ou melhor, tinha uma cidade do Velho Oeste dentro. Era um parque temático a la Beto Carreiro. Foi inaugurado em 1966, se basearam na lendária cidade do Kansas, Dodge City. Tinha um saloon, loja geral, escritório da Pony Express, ópera teatro e cassino, além de uma casa funerária e barbearia. O destaque do local eram os cowboys duelando ao meio-dia no centro da cidade. Hoje, sobrou somente dois pisos de banheiro da estação de trem, onde as pessoas desembarcavam para ir ao parque. Restos da doca dos navios ainda permanecem. A antiga linha férrea hoje é um caminho para cavalos. Foram retirados quaisquer vestígios dos trilhos. E esse é o provável perímetro da cidade. Porém, acredito que o mato e a floresta avançou e tomou conta de parte da cidade. Foi feito drenagem de dois lagos e um canal para levar os visitantes do estacionamento até o parque. Em seguida, vemos a localização da Casa da Borboleta, com seu desenho em espiral. Do lado, vemos o Centro de Visitantes, onde antes foi um restaurante muito famoso, mas já vamos falar dele. Onde as docas estão, aqui desembarcavam para o parque. Outro caminho era feito pelo trem. E aqui era a estação para o desembarque. E, enfim, a cidade dos pioneiros, Pioneer City. Depois dessas cercas, vemos Pioneer City. É proibido passar Pioneer City ou o que resta dela? Aqui alguma construção está sendo engolida pela vegetação. O que seria? fechar o parque, onde hoje é o centro de visitantes, surgiu um restaurante que fez moda Kapok Tree, um luxuoso restaurante que funcionou de 1974 a 1990 mas era algo suntuoso mesmo, com enormes colunas gregas, pavões percorrendo jardins, varanda tropical no fim de um bazar de oriente médio, do restaurante eu vi três colunas hoje, o lago e os caminhos onde os frequentadores com seus drinks, fazem parte do Long Key Natural Area. A antiga duas pistas da Flamingo Road deu lugar a seis pistas e passam próximo ao portão do Long Key, cercado hoje por mansões. A fonte, coberta por vegetação e colunas espalhadas, são as lembranças da romântica Kapok Tree Restaurante. Vem com a gente! Para terminar, deixo vocês com as imagens de um monumento em homenagem a vítimas de violência, seja física ou sexual, que está dentro do parque e outras fotos que tiramos lá.